Oi pessoal, vamos lá. Vamos fazer um curso de programação. Então eu vou fazer um experimento com vocês e eu gostaria de ouvir a sua opinião. A minha ideia é mostrar esse vídeo que eu vou chamar aí de tutorial rápido, onde você tem uma, uma um vídeo acelerado e a minha narração. Eu gostaria de ouvir seu feedback se o que você acha desse experimento, porque se o vídeo ficar legal a ideia é fazer mais vídeos essa abordagem. Então vamos começar vendo a criação de um projetinho em Java usando a tecnologia do NetBeans e veja aí, depois o resultado você me diz aqui no comentário, ok? Então, vamos criar um projeto no NetBeans, você coloca uma pasta, eu estou colocando no desktop, dá um nome para esse projeto onde diz o nome do projeto. Veja que eu vou deixar a configuração padrão e vou clicar em finalizar. Ele vai criar o projeto. Na área esquerda a gente pode ver que o arquivo .java foi criado dentro de um pacote chamado exemplo projeto netbeans. No método main eu vou codificar um exemplo simples de saída de dados textual para poder testar quando eu clicar em rodar para verificar se ele está chamando esse método. Então vamos colocar aqui um println, e uma mensagem Olá Mundo. A rodar o programa, apertando no play principal, a tecla de atalho F6, você vai ver que ele executou, e mostrou no console Olá Mundo. Agora, vamos fazer um outro exemplo, ainda usando saída de dados, porém, vamos utilizar agora uma saída visual. Através da classe JoptionPane. Veja que aqui eu estou usando o autocomplete. E aí na linha 8 ele importou automaticamente. E aí eu posso simplesmente usar o ponto showMessageDialog. E colocar uma mensagem de saída qualquer. Se a gente rodar agora. Ele vai executar a saída de dados visual. Assim como ele executou primeiro a saída textual. Conforme a gente colocou no método main. Muito bem. Agora vamos criar uma tela, então você cria um, primeiro um pacote chamado telas e dentro do pacote telas vamos criar, criar form jframe, se tu, tu utilizar esse wizard ele já vai criar uma tela de java usando a biblioteca swing jframe, nesse caso ele tem uma área de design e você pode arrastar os componentes que estão do lado direito da paleta e jogar na tela. Você vê que você pode transicionar entre Código Fonte e Projeto. Agora você pode alinhar os botões, dar um nome para eles, por exemplo. Vamos ter o Sair e o Cadastrar Produto. Veja que ele, você pode arrastar os botões e padronizar o tamanho e fazer o seu layout. Vamos adicionar um Label, vamos colocar um nome só para exemplificar sistema de vendas de produtos Veja que agora acessando as propriedades desse label eu posso mudar a fonte. Então, eu vou selecionar uma fonte qualquer, só para exemplificar. Aumentei o tamanho e agora eu vou diagramar conforme eu eu desejo. Veja que ele cria umas linhas de referência que ajuda a gente a orientar aonde que você vai colocar o elemento. Tem um botão visualizar design que você tem uma prévia de como é que está a tela atual. Só que nessa visualização você não tem interação, apenas visualização da tela. Eu vou deixar aqui um, uma demonstração e agora eu vou rodar o projeto principal. Bom, quando ele rodou o projeto principal ele executou o que nós tínhamos deixado no método main, porém ele não está chamando a minha tela principal. Então é necessário ir lá no método main e codificar a chamada da tela. Vou apagar o exemplo anterior. Para que eu reconheça a tela, eu vou precisar fazer a criação do objeto tela. Então eu vou importar a classe que eu criei, que está dentro do pacote telas.tela principal, e agora eu posso criar uma variável do tipo tela principal e alocar memória para ela usando o new. Para que ela possa ser chamada, eu coloco o método setVisibleTrue, e aí então ela aparece. Agora sim, ao rodar a aplicação, ele vai mostrar a nossa tela em execução. Porém, não existe ainda interação entre os botões. Então vamos demonstrar agora as interações entre os botões. Você pode clicar com o botão direito ir na opção eventos action format existem vários eventos que podem ser colocados por ali dentro de cada evento de cada método você pode colocar um comentário como boa prática e aí você coloca o um comando equivalente no momento agora eu coloquei a ação para sair agora vamos colocar uma ação de evento para o cadastro de produto e para demonstrar vamos colocar simplesmente um comando de saída de dados para poder fazer depois no próximo vídeo então vou colocar um system out println para eu poder testá-lo e verificar o resultado se ele está chamando esse método assim que eu clicar no botão clicando em executar novamente agora eu posso interagir com os eventos adicionados então cliquei apareceu a ação correspondente o programa fechou é isso, até o próximo! Então pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram desse formato? Ficou muito rápido? Ou está muito lento? O que você acha? O que você sugere? Eu estava pensando em fazer uma sériezinha, fazendo um projetinho do início ao fim, para você poder acompanhar aqui no canal, usando essa abordagem. Se você gostou do vídeo, então deixe um comentário, ou então curta o vídeo, compartilhe e assim você ajuda na audiência desse trabalho, desse propósito. Um abraço e até a próxima!